E aí meus irmãozinhos do mundo cripto, tudo bem? No último vídeo eu mostrei para vocês que teríamos uma semana tensa e que os big traders estavam fazendo o que? Estavam protegendo o seu capital, então se você protegeu rapidamente seu capital, senta o dedo no like aí e vamos ver no vídeo de hoje o que vai acontecer. Vamos nos aprofundar nos dados. Se liga aí. É, galerinha, a situação não mudou muito da semana passada para essa semana, tá bom? Ainda o Bitcoin continua sofrendo pressão do Fed. Da, da provável guerra, certo, pessoal? E agora também estamos tendo problemas civis em diversos países, como no Canadá. E vocês sabem que eu falo tudo isso para não falar aquele nome que não pode ser citado, né, Rogério? Não podemos citar ele, certo, Fernando? Então, eu não vou falar. Vou, que vou deixar para vocês imaginarem do que, que eu estou falando aí há meses, tá bom? Nós temos aí o um volume caindo... 11,5%, então bateu 22 bilhões agora, certo pessoal? Então, isso tudo fez a gente mudar de onda. E agora nós estamos nesta onda aqui, exatamente neste momento, batendo neste suporte, tá bom? Eu vou mostrar para vocês que está complicado, aumentou o silêncio da rede, tá bom? E... O relatório da Glassnode mostra para a gente que está ocorrendo uma pressão forte de venda, aí, um vento contrário ao mercado dos touros. Tá bem? Então, vamos analisar a força compradora. O que a força compradora tem para mostrar para nós? Bom, nós temos aqui, ó. primeira coisa que eu vejo é o número de transações, para ver o silêncio na rede. E o que a gente observa? Que está caindo. O silêncio da rede está aumentando, certo, pessoal? Nós estamos agora, no dia 22 de fevereiro, com 242k transações, né? 242 mil transações, caiu. E a gente estava, a semana passada, exatamente ó, em 248 mil. Nós tivemos aí uma queda de 2,5% no número de transações, tá bem? Quando eu vou olhar o pessoal mais das antigas, que eles estavam interessados, lembra que eu mostrei para vocês que eles eram um grupo que estava interessado na rede Bitcoin. O que aconteceu agora? Nessa última semana caiu bastante, ó, caiu de 974k endereços ativos para... 880k, nós tivemos uma queda aí de 10%, pessoal. Isso é o pessoal das antigas, tá bom? Então, a gente vê que o pessoal das antigas não anda muito interessado. O pessoal mais novo caiu um pouco menos, né? Eles caíram aí de... A gente tem aqui... Nós temos... Veja aí, ó, 404 mil endereços, né? A, a, a, usando a rede caiu para 395 mil. Nós tivemos uma queda de 2,3% também nos endereços novos, mostrando que a Sardinhada também está com medo do que está acontecendo aí no mundo, certo, pessoal? O que, que nós temos mais? E o hash rate? O hash rate também que vinha subindo, subindo, subindo, batendo all time high em cima de all time high ela também estava em 209 hexahashes por segundo, e essa semana aí nós estamos batendo em 198 hexahashes por segundo, tivemos uma queda de 5,3%. Então percebam que toda a força compradora que eu sempre analiso aqui para vocês, ela mostra aí um certo desinteresse, um pouco de medo por todos os problemas que estamos enfrentando aí, tá certo? E, finalmente, a força compradora, eu poderia mostrar para vocês tudo fatiado, mas eu vou mostrar para vocês só essa daqui, que são os, os, os que têm atividade com moedas com mais de um ano, ou seja, o pessoal de um ano, que roda um ano, cinco anos, eles estão botando para vender também, tá certo, pessoal? Então, observem aqui ó, que a atividade deles aí estava em 60%, e aí ela subiu agora para 60,7%, então um aumento de 0,7% nas moedas aí, sendo postas à venda, as moedas antigas, tá bem? A gente pode ainda até, final dessa semana, ter o vencimento dos contratos, o, o valor dos contratos ali de Max Payne estava em 40k, então é possível ainda que a gente veja aí, não sei se, é, se vai acontecer, mas é possível que ainda tenha uma forçada para esse preço chegar aí para depois ele voltar a cair pessoal essa semana não está fácil para os traders tá bom fiquem muito atentos aí e é o que mostra para gente quem o relatório da Glassnode o relatório da Glassnode mostra o que para gente ó que e o Bitcoin está encarando aí ventos contrários né mostrando que os nossos bulls né os nossos os nossos touros estão sofrendo aí ventos contrários, com muita gente abrindo venda dos seus bitcoins, tá bom, pessoal? Eu falei para vocês que estava perigosa semana passada, o vídeo quando eu fiz para vocês estava em 44 mil, né? Falei para vocês que estava todo mundo protegendo seu capital e acabou desabando mesmo, certo? Agora nós estamos tendo uma leve pressão em cima dos 38k, não creio vá ter força para grandes voos aí, tá bom, pessoal? E eles mostram basicamente isso daí, ó, o canal de mercado aí, ó, dos ursos, como que eles estão observando isso? Basicamente eles observam pela atividade que tem na rede. Então, como a atividade na rede está caindo, eles acham então que nós estamos com mais cara de bear market no atual momento, tá? E eles mostram isso também aqui, ó, pelo número de entidades ativas, usando a média de 14 dias, eles desenham um canal aqui que eles chamam de canal de atividade bear market, tá vendo, ó? E eles mostram que nós estamos exatamente dentro desse canal, porque quando a gente está em períodos de alta, né? Veja que quando nós estamos em período de alta, nós temos uma grande atividade da rede e não é o que nós estamos vendo agora, tá bom? Outra forma de ver a mesma coisa é o número de endereços não zero, né? ou seja, que tem algum tipo de, de quantidade de bitcoins contando eles nos últimos 30 dias. O que, que eles perceberam? Que nos últimos 30 dias simplesmente 219 mil endereços zeraram os seus bitcoins, ou seja, venderam tudo e zeraram. Não é comum também quando a gente está em mercado de alta, a gente vê o quê? Essa quantidade de endereços não zero subindo e não caindo, tá bom, pessoal? Outra maneira que a gente pode ver também isso são as entidades, né, os endereços em profit. E a gente percebe o quê? Que como o preço caiu muito, obviamente, quando chegou lá em 33,5K o preço do Bitcoin, nós tínhamos 65,8% das entidades em profit, né, em lucros. Então, veja que nós tivemos uma queda grande aí, de mais de 10%. Obviamente, que nós temos os long-term holders aí mantendo parte desses valores. A pressão de venda, a gente pode ver no relatório também, quando a gente observa qual é a faixa de compra dos short-term holders. E a gente percebe que a maioria dos short-term holders comprou aí na região entre 42 e 50 mil dólares. Ou seja, num preço acima do que nós estamos praticando agora, o que significa que quando esse preço subir nessa região, essas pessoas vão colocar à venda os seus bitcoins. Então, percebo que a situação não está nada simples para o bitcoin. E o que, que a gente pode concluir no vídeo de hoje? Que nós estamos com uma força vendedora implacável em cima do Bitcoin e isso certamente vai dificultar novos voos para a nossa queridinha moeda, tá bom pessoal? Queria deixar um grande abraço para o meu amigo André, desejar melhoras para ele e espero que todos estejam aí na torcida para ele se recuperar prontamente e voltar com a gente com tudo, tá bom pessoal? Um grande abraço para vocês. Espero que tenha ajudado aí, que eu possa ter ajudado vocês nos trades de vocês com os dados on-chain. Valeu!